Yay! Yay! Yay! Haha! Envy! Oh! Sei é de gangue, gangue pular no meu bloco, te rasgo de alto, te enxergo no escuro, pique Tanjiro. Respiração, balco, te trombo nas versos, água no campo. Todos os meus manos contra o Robocop, foda-se sistema, nunca me ajudou. Tava fudido, sem nenhum centavo, descendo pra pista, sem glória nem dor. Toda liberdade, meu mano, corote, caído na vila, atacando o terror. Polícia não pode tomar seu caráter, mano, ele é pra baixo, pique o guio. Meus manos revivem, pique e No meu Pokédex, lancei do Raju foda-se a Gucci. Puta tá precipada, fudida no beco Dentro dessas vielas, só vejo o bico Tiozinho sentado, a testemunha Depois de uma cota, não vi Deixando o enxão do seu televisor Bate de fudido, nunca nem pensou A dificuldade que impera o crack em toda a cidade solicitou. Bota o Mizuno, descer na favela Cumprimentos mano, tudo no amor Tentam pegar, mas o 13 é o porro Respeita viela, também meus morador Cavaram a vala de um filho da puta Não que o genocídio nunca me ensinou Mandeira de tipo, paz, mancheta de vermelho Seguindo o exemplo que eles me deixou Rato, rato Piquita girou de colunas brancas com pente de 30 E nível no espaço brota pro caú Eixo de biqueira que não bate a nave na ponta do ferro Eu vejo o futuro, cês fazem comigo o que quer o inimigo Tudo pelo corre, pique rakujô Rato, rato Transformando em barro o peso da minha mão Eu toque de milhas que o torro só vence De colunas brancas argila no chão Vem favelado em torno do cash Por isso mesmo não é Três barras de ouro aquilo Babilônio Proibido em Roma o sangue dos irmão Rato